Esse aqui é o termo de compromisso, compromisso de atendimento, atendimento habitacional. Tá aqui, Elizabeth Franca, Afonso Lopes, da Abicentro, Edmar Imaculada Matoso. Compromissário, eu. Bem, isso daí foi assinado em 2012, né? Isso. Tá. 30 de janeiro de 2012, saiu o termo de compromisso. Entendeu? E tá aqui... Ó, de matoso, CPF, o RG, residente na, Ó, a Compromissária entregará a área que ocupa completamente livre de pessoas, coisas. A prefeitura do município de São Paulo, a Ceab, ABCENTO, pagará o título de atendimento emergencial, auxílio financeiro para pagamento de três meses de aluguel. E encaminhará o compromissário para que seja incluído no programa Parceria Social de Auxílio Aluguel, no termos do contrato. O comprominiente com oferecerá atendimento habita, habitacional definitivo na região na Zé, Moinho. E no empreendimento de, denominado Vila dos Remédios, aonde vai sair o apartamento. Próximo à Ponte do, do, dos Remédios. Quer ver? O componente prorrogará o pagamento estimando a alocação do imóvel pelo período necessário até que o compromissário receba a moradia definitiva, entendeu? Então, até que eu receba a moradia definitiva, eles têm que pagar. O direito da compromissária decorrente a essa vença é pessoal e intransferível. Então, é meu direito, cabendo o direito de sucessão nos termos da lei, em caso de morte do compromissário. O presente compromisso foi redigido de comum acordo com a Secretaria Municipal de Habitação da cidade de São Paulo, o Ministério Público do Estado de São Paulo, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo. Eu tive lá e até hoje também eles resolveram. Por estar de acordo as partes assinadas o presente instrumento, na presença de duas testemunhas, para que conduza os efeitos de direitos, então não está conduzindo os efeitos de direitos, porque meu auxílio aluguel está atrasado, e aqui tem mais, a suspensão dos aluguéis, sobre o atendimento provisório, a prefeitura informou que suspendeu por prazo indeterminado o auxílio aluguel, as famílias do Moinho, a justificativa, apresenta pela prefeitura que os moradores estavam recebendo pagamento de aluguel e voltando a morar no Moinho. Eu não, eu não voltei para o Moinho. Eu moro na Zona Leste, eu tenho um comprovante de residência no meu nome. Eu tenho um comprovante lá, desde 2012, que eu estou lá. As minhas crianças estão lá. As minhas crianças estudam lá e eu estou lá. Entendeu? Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Tá tudo, tá tudo em xerox. Tá aqui meu comprovante de residência da antiga rua que eu morava, Rua Projetada 4, 44, Vila São Geraldo. Eu tenho mais comprovante de residência na rua atual, que mudou o nome da rua. Eu tenho tudo, entendeu? Então assim, eu não tô fazendo uma luta em vão. Ah, ela, tá, ela quer receber os atrasados? Quero, porque é direito meu e tá aqui. É meu direito. Tá aqui no papel. E eles assinaram o papel e eu também assinei. Então eu quero. É só isso. Só isso que eu quero. Quem me é de direito. Só.